Bem-vindo ao canal Renda Extra. Hoje eu vim mostrar o aplicativo Next. Para quem não sabe, o Next é uma conta digital gratuita onde você pode fazer e receber pagamentos, PIX, pagamento de boleto, transferências. Pode pedir o cartão gratuito para usar o saldo da sua conta. Hoje eu vou te mostrar como ganhar R$15,00 na conta digital Next. Fique com a gente até o final do vídeo que eu vou te ensinar como ativar o bônus e ainda ganhar até R$1.500 por indicação. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações Vamos publicar dois vídeos por semana de apps que pagam por cadastro e indicação Por isso é importante que vocês... Pra você... Por isso é importante para vocês ficarem por dentro das novidades e estarem ganhando ainda mais Agora chega aqui a enrolação e vamos lá Primeiro passo é clicar no link que deixei fixado nos comentários Lembrando que você precisa entrar por um link de convite para poder ganhar seus 15 reais. Se você baixar o diretamente da Play Store, você não ganha seu bônus. Nessa tela, faça o pré-cadastro, preencha com os dados que pedirem, nome completo, CPF, telefone, e-mail. Em seguida, baixe o app e complete o cadastro validando os documentos. Os 15 reais podem levar até 10 dias úteis para cair na sua conta, em alguns casos leva menos tempo. Mas se você já possui uma conta, não se preocupe, você pode ganhar até R$ 1.500 indicando seus amigos. Agora vamos para dentro do app, quando você tiver concluído o seu cadastro. Bom, aqui dentro do app vai estar essa opção, indique amigos. Você ganha R$ 15 e seu amigo indicado também ganha 15. Clique em indicar amigos. Aí é só mandar nas redes sociais, como Facebook, e-mail, WhatsApp para seus amigos e começar a faturar, como foi dito no começo do vídeo, você pode ganhar até 1.500 indicando seus amigos, por cada amigo indicado que abrir a conta e fizer a validação e for aprovado, você vai ganhar 15 reais. você pode indicar até 100 amigos no mês, essa é a promoção que paga 15 pela abertura da conta e vai até o dia 5 de janeiro de 2022, podendo ser prorrogado ou encerrado antes do prazo, sem aviso prévio qualquer atualização vou deixar aqui nos comentários fixado nesse vídeo e também você pode conferir as indicações aceita dos seus amigos aqui vai te mostrar o nome dos seus amigos indicados e quanto você ganhou pela indicação você pode estar conferindo também todas as regras da promoção se você ficou com alguma dúvida deixe nos comentários que vai nos ajudar a melhorar nosso conteúdo para poder te ajudar a ganhar mais dinheiro obrigado e até a próxima